Estratégia de sobrevivência do padrão do ENTP -tipo 8, né? lá na infância. Essas pessoas são ativas, teóricas e não são emocionais. Então, também são frios quanto à relação do emocional, do amor, né. Eles têm uma consideração muito grande com velhos e com crianças, né? Então, esses dois aí, ele cuida, né? porque ele vai pela justiça. São pessoas que, acima de tudo, consideram a justiça a coisa mais importante. Não é o que está correto ou certo, é justiça. Só que é a justiça deles também. Tá okay? Lá na infância, eles adotaram essa estratégia, porque em algum momento lá, alguém se aproveitou de um momento de fraqueza. Teve um momento que teve alguma coisa lá e alguém... Né, usou esse momento, judiou dele, e aí a partir desse dia ele virou uma chave, ele disse assim, epa, agora não mais, agora ninguém mais mexe comigo, agora daqui pra frente não importa o teu tamanho, é porrada, é cacetada, né, são pessoas diretas, são pessoas que falam, o que pensam, eles não têm a sensibilidade para falar, eles descem a cacete, são extremamente trabalhadores, né, são do fazer e depois do pensar. Primeiro ele faz, depois ele pensa. Tá discutindo com alguém, ele primeiro, dá... <risos> primeiro ele dá um soco, depois ele pensa se vale a pena dar um soco ou não, né? E como também são emocionais, são emocionais, são pessoas que é, aparentemente são cruéis, né? Não que sejam cruéis pelo simples fato, é porque eles vão pela justiça, né? E como são muito fortes, se tiver que Esmagar alguém, eles esmagam sem dó nem piedade, fazem a coisa realmente acontecer. Então, essa estratégia, lembre-se, é uma estratégia é, do subconsciente. Né? Ela é uma coisa que acontece, é um vício, tá? não tem consciência. Para que é, eu possa ser feliz, não sei se seria essa palavra agora, né? Mas para que o oito possa, possa evoluir, ele vai ter que buscar é, ter empatia, sentir o que o outro sente. Porque ele é pesado, ele bate mesmo, não tem nem dúvida. Não precisa ser bater fisicamente, eu conheço pessoas de padrão 8 que não brigam e nunca brigaram. E ele é faixa preta em karatê. Mas ele não briga, porque ele vai discutir um monte, ele não precisa brigar. Porque ele tem força o suficiente para vencer, né? Mas só que magoam as pessoas, Judinho, exageradamente. Então, lembre-se que isso é inconsciente. Para você que se identificou com, esse, com essa fala que eu fiz aqui, busque ter empatia. Comece a sentir o que o outro sente quando você vai, vai esmagar o bichinho, tá bom? E também, né? Menos, menos força, o oito é muita luxúria, então, vai mais de leve, é. Vale também com essa desconfiança que o você está sempre preparado para. O outro quando vai para uma briga, ou vai para matar, ou vai para morrer. Então pare com essa coisa que o cara está tramando. Né? Não, não, não viaje nessa maionese aí. Beleza? Espero que você tenha gostado. Cadastre-se aí no YouTube, compartilhe, avise outras pessoas que esse aqui é um processo fantástico de mudança de comportamento, mudança de sua essência para que você se torne ainda mais né, importante. Tanto é que o 8 busca se tornar importante, busca um ser realizador e depois, por último, ser amado. Beleza? Pura? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês.